O primeiro parque aquático da Península Ibérica, que é coberto e tem escorregas, abriu hoje com casa cheia em quarteira no Algarve. Trata-se de um equipamento destinado a famílias e que estará aberto todo o ano. Num dia marcado pela chuva e vento, meia hora depois da abertura do parque, já se formavam filas nos balcões de acesso. Já temos mais de metade da lotação, temos cerca de, neste momento, 300 pessoas, a nossa lotação é de 500 portanto não estávamos à espera desta afluência de pessoas, o que estamos muito gratos por terem vindo tantas pessoas e a chuva sem dúvida que ajudou. O Algarve precisa deste tipo de ofertas e mais houvessem porque trazíamos mais turistas ao Algarve em época baixa e hoje também a casa está assim como vocês veem porque felizmente também são as férias escolares no estrangeiro, desde a Inglaterra, a Suíça e o que é ótimo para nós. O Parque Aqua Show Indoor junto se ao Parque Aquático ao Ar Livre, que já ali existe desde 1999, num com Complexo, onde foi também construído um hotel, inaugurado em 2011. E o que diferencia este do outro é, sem dúvida, água aquecida, todo coberto e tem experiências para todas as idades. Miúdos mais crescidos também queiram fazer aquela piscina de aventuras com paredes escalada, argolas. Uh, temos uma mini piscina de ondas, depois temos uma zona que é a Ilha Aventura, que também tem as regras para os mais pequenos. Temos uma zona de spa para maiores de 13 anos, e nessa zona sim é relaxamento total, também temos escorregas, temos cinco escorregas, um deles que é o Exilibris, que já existe, foi, veio do Canadá, esse escorrega tem um cone, visto fora que à noite tem uma iluminação espetacular, ele é, desce no escorrega, e quando lá em cima, antes da descida, podem escolher uh, o tema que querem, temos quatro temas à escolha, para mim o meu favorito é mesmo o da trovada, em que eles deixam e estão a ver relâmpagos e a ouvir o som da trovoada, voada é muito giro e depois vão querer descer pelo menos quatro vezes para verem os temas todos. De férias no Algarve, a brasileira Mariane de Cruz, que vive em Mesterdão, elogiou as valências do Parque Aquático Coberto. Maravilhoso, eu adorei essa área do spa, aqui, a minha filha está brincando na área das crianças e eu posso aproveitar a parte aqui do spa e é bom porque o tempo lá fora está chovendo, então aqui, ótimo, uma ótima opção para, para as férias. Ai, ali do spa, adorei, eu já fui à sauna, já fui é o Banturco, já fui a todos os sítios, portanto é bom. Os preços de acesso ao parque para adultos começam nos 20 euros, com a duração de uma hora, podendo ir até aos 65 euros se for o dia completo.